Ele vai e aumenta o spread que era de 4% para 5,25%. Neste momento, o C6 Bank se torna um dos piores cartões de crédito do Brasil em compras internacionais sem tirar uma vírgula. O C6 Bank, é, como vocês sabem, e, e outros bancos também, né, dá, eles trabalham com... Quando você faz uma compra fora do Brasil, é cobrado no cartão de crédito do nosso Brasil, é, o IOF, que não tem como escapar, que era 6,38 a, a 2023, e agora é 5,38 2023, 2023. Tá? Então, começou o ano 2022, 6,38 2023... 5,28 né em 2024 é vai reduzir um cento vai cair para 4,38 era 5 6,38 depois em 2025 vai ser 3,28 era 6,38 em 2027 será 2,28 era 6,8 2028 é, um, um, um, 1,28 era 6,8 depois será zerado o um IOF para transações nos cartões de crédito do Brasil, tá? E nesse momento o C6 Bank ele começa a criar, como eu falei na live de ontem, é, os clientes que moram fora do Brasil, brasileiros que moram fora do país que pagam imposto americano, podem abrir uma conta internacional do Brasil no caso uma conta americana do C6 Bank para uso fora do país né para isso vai chamar no WhatsApp mandar o formulário de preenchimento é, de conta americana e ter a sua conta global internacional americana pela conta do C6 Bank né e com a chegada e a jogada do C6 com as contas internacionais o C6 Bank ele começa a mexer então aos custos que vão ter para isso.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 Os bancos, uh, BTG, que tem 4%, Modal+, Mais, 4%, Banco Inter, 4% e conversão do Petax, que é o mais barato do Brasil. Next, 4%, BMG, 4%, Neon, 4%, Rap, 4%, Trig, 4%, PagBank, 5%, C6 Bank, 5,25%. Isso quer dizer que o cliente do C6 Bank que usar o cartão fora do Brasil, ele vai pagar 5,38 de OF, mais 5,25 de spread e mais é, a conversão do dólar comercial para o dólar petax para o dólar turismo. Eu chuto aí 0,15 mais ou menos. Vamos arredondar 11%. Mais ou menos o C6 Bank ele terá um custo aí estimado de 11% de taxas fora do país. Se você pegar, por exemplo, o, o Banco Inter, é 4 mais 138, dá 9,38. O, o Banco Inter é o petaxe mais barato, então a conversão não se faz. Tá mais em conta aí, 9,38. Agora, se eu pegar um outro caso aqui, que é o... Só corrigindo aqui, o... BMG eu coloquei 4%, mas é 5%, tá? Depois que eu vi no site que tá 5%. É, se você pegar, por exemplo, o PagBank, que é 5% também, o PagBank, ele trabalha com um dos dólares mais caros que tem. O PagBank, por mais que é 5%, ele quase que se iguala ao C6 Bank, tá? Ah, o Banco Next, por exemplo, 4%, é a mesma coisa que aconteceu com o BMG, coloquei 4% que é 5, tá? Uh, o Next, 4, Nubank, o Nubank 4 também. Então, se pegar o Nubank lá, 4, com mais 5,38, da 9,38, tá? Conversão comercial. Então, nesse caso aí, tá? É, o C6 Bank, devido à sua estratégia de compras internacionais, o cliente que tem esse cartão é, é a mesma coisa que o Dux, tá? Por exemplo, o Dux... Se você pegar que ganha 7 pontos fora do Brasil, o Dux tem 4% de spread mais 5,38% de OF dólar comercial, o mais barato que tem. Então, daria 9,38%. Só que o Dux pontua 7 pontos fora do Brasil. O C6 Bank pontua 2,5% fora do Brasil. Ou seja, olha a diferença da, da, da estratégia que você teria de perda usando o C6 Bank e usar um Dux. Então, 2,5% menos 7 você perderia aí ó 4,5 de pontos e em contrapartida você pagaria de taxas de 5,38 mais 5,25 não diferença de 0.15 11 vamos arredondar 11% né então olha isso quando você pega um cartão que tem taxas altas pontuação ruim o que pode chegar é, você não vai pagar sequer essa taxa usando o cartão do C6 Bank. Então, se você gastasse, por exemplo, é... só para você ter uma ideia, tá? Se você gastasse é, R$ 5.0, mais, do... mais 11%. Só que se você pegar os pontos do C6 Bank, por exemplo, é... vamos pegar 5.000 dividido por 5.45 dá 917 vezes 2,5, dá R$ 2.293 vezes 2 te daria... Vamos arredondar... Estou arredondando para mais, tá? 5 mil pontos. 5 mil pontos, vamos colocar aí 24, né? 24 vezes 5 mil, você tá falando de 120 reais, né? É, cara, 120 reais para uma taxa de 11%, 550. Então, as milhas que você ganharia do C6 Bank não pagam as taxas que você usa. Você vai ter prejuízo. Então 120 menos 550, você teria um prejuízo de R$ 430 reais usando o cartão do C6 Bank fora do Brasil, tá? Então, é, neste momento, acaba sendo quase que inviável usar esse cartão para ganhar alguma mercadoria aí de compras fora do Brasil. Eu, pelo menos, não usaria jamais, tá?